A ver, eu não conheço qualquer envolvimento do Ministro das Finanças em buscas nenhumas. O que eu sei é que. O que eu sei, porque leio nos jornais e, em particular, no Correio da Manhã, é que houve um conjunto de buscas à Câmara Municipal de Lisboa. Vejo que a própria geral da de República deu notícia, fez um comunicado, dizendo que havia três pessoas arguídas e três empresas arguídas. Sei que o Ministro de, de, das Finanças não é ruído, sei que o Ministro das Finanças nem foi sequer ouvido nesse, nesse, nesse processo, Isso se for, será. Porque ninguém está acima da, está, está acima da, da lei, portanto, devemos ver, nós devemos deixar e habituarmos a que as entidades judiciárias funcionem com, funcionem com normalidade. As pessoas, as, pessoas, as pessoas praticam os atos, os atos, se forem ilegais, devem ser objeto de sanção, ou uma sessão administrativa, ou uma sessão criminal, se for o caso, e devemos respeitar as instituições da justiça, deixá-las funcionar, não andarmos a intermeter no seu trabalho mas também não devem ser objeto de ataque, ataque político, porque é, o, porque é o normal do funcionamento de um Estado de Direito. Não eu não, temo, não temo nada, eu fui Presidente de Câmara durante oito anos, entrei, estive e saí da Câmara com a minha consciência absolutamente tranquila e, portanto, a investigação deve proceder, se há alguma investigação a fazer, que faça, a investigação toda, não, tenho, não, temo, não temo rigorosamente nada.